Filhos, together, mais um Dicas de Oficina, estou aqui com o Padrélio, hein? Aí sim, aquele que você gosta, eu vou tentar deixar um pouco mais longo o vídeo, mas vamos tranquilinho, tá bom? bom Sem target... longa metragem. É, é uma coisa mais, mais suave, né? Ó, Target Ace está aqui embaixo contrato, contrato, o contato... <risos> Manda a, a sua dúvida aqui nos comentários, que pode ser que no próximo vídeo a gente vai usar a sua dúvida aí, certo? Eu tô sempre pegando nos comentários, então não é e-mail, não você mandar no e-mail, é aqui nos comentários. que tiver mais like, é, a gente vai pegar e trazer para o próximo vídeo. E se você quiser, tem sua mão atrás aí, liga, enfim, o padre tá aí nos tempos ou nos minutos que a gente tiver disponível para ajudar, né, Tá bom, então beleza. Para... <risos> Posso começar, Padre Lio? Vai. Você quer, você quer se apresentar? Não. É, todo o vídeo <risos> você apresentou <risos> todo o vídeo. Olha é o seguinte, vamos lá. O Doug Darcia mandou um salve filho, salve padre. Minha dúvida é a seguinte. Trocar a marcha no trem sem uso da embreagem. Pode prejudicar o câmbio da moto? Enfim, a moto? Motor? Pode. O porquê? Compre um kit ele pensa por você, o kickshifter é um interruptor que mede lá a hora que você enfia o pé no pedal e faz o corte no tempo certo, né? no no tempo que o motor espera ser cortado. Quando é a gente que troca no tempo, é o nosso cérebro que pensa, oh, agora é a hora, e nem sempre a gente acerta, então eu não acho legal, tá? É porque bom. às vezes numa empolgação você Esquece de desacelerar ah, sim, sim. Então, e dá tranco no câmbio e vai estragar uma engrenagem de câmbio. Então põe um kick shifter que é melhor. Eu não recomendo trocar no tempo não. Eu também não gosto. Nunca fiz, então mesmo... É, você... eu não confio no nosso cérebro. Então, é que assim, o kick sempre vai ser 80 milissegundos, né? Certo? É, naquele tempo certo, na hora certa. Tá, então não. É, eu prefiro que não. E pode? Pode quebrar porque eu tive... Eu... Pode, numa empolgação o você está... Pit é quebrou um câmbio, trocando um o É, você tá lá empolgado, então, você esquece de desacelerar e vai estragar. E redução? Não, piorou, é, nunca. Tá. Não, beleza, vai lá. <risos> Bom, é o seguinte, é, o Matheus Fraga mandou aqui, dúvida, luxo demais, ele colocou, dúvida. Quais os cuidados de manutenção devo tomar com motos que ficam mais paradas? Tipo, uso de final de semana, algum cuidado específico? Valeu? Qual? O melhor cuidado é andar mais com a moto, aí você tá cuidando bem dela, usar ela duas, é três bom. vezes por semana, a moto parada não é legal, todo mundo acha que moto com baixa quilometragem, nossa conservadíssima, comprei uma moto ano 2005 com 5 mil quilômetros, acabou com tudo né, porque ela nunca saiu do, da garagem e resseca a borracha, faz crosta no corpo de injeção, nossa não é legal, o legal é andar, agora se você fala eu não posso, trabalho eu tenho família e eu consigo no máximo uma vez por semana usar minha motoca então a gente recomenda uma gasolina de qualidade a gente pede para evitar a gasolina aditivada que aquela coloração que tem para diferenciada comum é um corante tá e aquilo vira um verniz no corpo de injeção eu não sou engenheiro químico não sei dizer porque eu só sei que forma uhum. tá a gente pega um monte de moto aqui que só usa aditivada e cria um verniz no corpo de injeção emperra a borboleta, até o bico injetor começa a fazer um leque, né? Aquela pulverização não é tão bonita, tão perfeita. Então eu não recomendo deixar a moto parada com aditivada. Ou comum ou premium. Premium lembra que são aquelas três, né? Octapro do Ipiranga, The Power Podium. Racing do Shell e pódio do BR. Então ou uma dessas três... Se o cara não tem a cidade vai comum. Ou comum zona e aí deixa parada. Uma vez por ano nossa, mas nesse ano eu só rodei 500 km. Troco ali filtro, porque ele está protegendo o alumínio e o aço contra o oxigênio, contra a oxidação. Então, um ano, rodei 500 km, troco ali filtro, tá? É primordial. E o resto tá é coisa mais para piloto, que aí o pessoal falar, ah, não vou deixar no pezinho, vou pôr no cavalete central. Ah, mas minha moto é uma super esportiva, não tem cavalete central, eu vou comprar um, um cavalete, isso é para não deformar pneu, mas isso é para um uso mais... E aquela questão também do aterramento com o pezinho, né? às vezes o cara porta o chinelo e põe um... Isso, é é assim, tem a longo prazo, isso existe, porque são elétrons né, que circulam na bateria, Nossa. na parte elétrica e aí né, a gente fala que o chão é o terra, mas terra é terra, é onde planta grama, entendi, entendi. Né, não é no concreto. Tá. <risos> É, entendi. tá Ela tem a capacidade de trocar né, energia. Então, mas, se quiser colocar uma borrachinha no pezinho para evitar o contato elétrico, pode pôr, atrapalhar não vai. Borracha não resseca? Não parado, parado. Resseca. Porque eu vou falar assim, a primeira coisa que eu quero te falar, no final desse vídeo aqui, eu sempre deixo dois vídeos recomendados. A gente está falando de gasolina, a gente já passou aqui por gasolinas. Dá uma assistida nesse vídeo de gasolina, que você vai entender um pouquinho da... Da presumida premium, aditivada, comum. E se ficou alguma dúvida em relação a essa, coloque aqui embaixo, se tiver bastante lá, que like, a gente fala de uma de gasolina, ah. mais específico. Mas, experiência minha. Eu peguei aquela minha 75 vermelha, ela era zero, 2008, 2009, tava com baixo KM. Eu falei, padre, fiz a compra, lá, lá, lá, O que aconteceu? Trouxe aqui, terra no radiador, a gente que zerar tudo, lá, lá. Primeiro rolê, não sei se você lembra, estourou um negocinho embaixo do tanque. Ah, o engate da bomba de combustível. De ressecar. Ressecado. E aí estourou, eu fiquei na estrada. E quem vai ver isso numa revisão? Não, Ninguém. Não vê, não vê, nem tem como ver, mesmo e... que tira o tanque. É. Se não quebrar na hora que desengata... Já era, né? Então, foi a moto de ficar parada. O pneu estava dobrado já. Então eu tinha que trocar o pneu. Mesmo não no, no no prazinho é. tudo, ele dobrou e deformou. Então, assim, não sei, não dá pra andar. Pelo menos vai tentar uma vez no final de semana, né? Uma vez por semana precisa, tá, porque não é só ligar, tá, deixar ligada na garagem parada, calma, o ideal calma, é andar, né? porque andando a suspensão trabalha, Sim. aí Passa lubrifica uma os retentores da suspensão, tá, aí o tanque de combustível chacoalha, se tiver formando aquele gelzinho na bomba ou lá no fundo, no filtro de tela, que é um filtrinho, tá, que é um... Pré-bomba que a gente chama, se estiver formando aquela gelatininha, dilui, porque o tanque está chacoalhando, né? Com você andando. Uhum. Então, o legal é andar. Tá parada na garagem, não, não é legal. Ah, liguei lá, deixei um pouquinho, desliguei, ó, não deixei parada essa semana. Não é legal, tem que andar. Vamos a próxima? Vai. Beleza. Aqui sim. O João sentiu. O João não... sentiu, ele não usa o tio. Salve filhos, queria saber um pouco mais sobre torquímetros. Para quem quer fazer aquelas manutenções básicas, né? Qual você indica? Já entendemos que ele quer fuçar em casa, né, Padre? Isso é complicado, que depois vem que com a merda na mão, né? Resolve. Deixa é. eu fuçar que depois a gente resolve. Tá, beleza. Para fugir dos mecânicos, ronque-ronque. Porquinhos. Eles falam que é muito relativo o uso de torquímetro. Calma, calma. não Respira fundo aí. E prefere apertar até onde dá... <risos> Pra não ter problema com o vazamento. Lógico que deu B.O. Ele espanou três roscas do cabeçote da minha XR trincadora. Au! Que já quase não dá problema. Tomou together total. Você quer contar tá daquele que trouxe que? Vocês para pôr, que é o <risos> Não, vai, vai não, tranquilo. Ó, vai. Torquímetro. torquímetro. Eu gosto do torquímetro de estalo. De estalo. Aquele que dá tá. o fleque. É, quando ele chega no torque que você programou, ele dá um estalinho. Ele dá uma folguinha aqui na sua mão. Estala e você sabe que é a hora. Tem que saber usar o torquímetro tá? Fala daquela. Tem que gente que me mostrou. Dá cinco estalos. Ó, vamos conferir se deu o torque certo. Tec, tec, tec, tec. Já foi mais. Já foi mais 10 quilos. Não, é um só, tá? A gente vem com movimento rápido. Na hora que fez tec, solta acabou. Não é para conferir. E não tem aquela que o cara vem lento, dá mais também? Sim, não pode. Tá, tem gente que fala assim, ó, tá quase chegando no aperto. Vai devagarinho. Também dá torque a mais, tá? São movimentos rápidos. E aí, quando sentiu o primeiro estado, tá acabou. tira a ferramenta e acabou. O torque tá lá. Tá. Pode confiar. E aí o cara vê o que? Manual? para saber Sim, sempre consultar o manual do fabricante. O que o fabricante pediu é o que vai ser colocado. Você tem algum torque mestre comendo? Esse aí do Teczima, tem alguma... Não, marcas boas, tá? Não é nenhum preconceito com negócio chinês Sim. tal, mas assim, marcas conceituadas. Entendi. Tá? E torquímetro não é que você comprou e ele está lá para sempre marcando corretamente, ele tem que ser aferido uma vez por ano. Pô, hein, tá também. Então uma vez por ano você tem que levar o torquímetro para aferição. Tá. Aí ele volta calibradinho e aí você usa mais um ano. Tá, tá bom? Beleza. Bom, e aí é o seguinte, porque... Esse negócio de prefere vir até apertar onde dá? Não, não tem como. Né? Trinca uma rosca, arranca o fio de rosca, porque os motores são de alumínio e parafuso é de aço. Hum. Então arranca a rosca da carcaça do motor. Não pode, tem que usar torquímetro. Agora vou fazer uma pergunta, por exemplo. Vai, aquele mano em casa. Que nem às vezes eu falo, te ligo tal, faço aquela forçadinha que você adora. Existe essa teoria? Você pegar, por exemplo, vai, o parafuso está aqui, Certo? Aí você divide como se fosse uma pizza de quatro pedaços, vem aqui, ó. Opa, beleza, tá bom. Ou qualquer coisa, menos vem mais um não, quartinho. Não, não, isso não existe. Tá. Tá, Por que não existe? Você tem parafusos de diferentes diâmetros e o passe da rosca são quantos fios de rosca a gente tem dentro de um milímetro. Então, Toma. tem fio que o passe de rosca é bem fininho uhum. e tem fio que o passe de rosca é bem largo. Aí já o torque muda. Já ferrou, já às vezes é tá? um quinto. E é... depende também de quanto de rosca você tem. Então, é, a carcaça te oferece 10 milímetros, 1 centímetro, para o parafuso entrar e dar o aperto. É um torque. A carcaça te oferece 30 milímetros, 3 cm para o parafuso entrar e dar o torque. Suporta um torque maior. Se só pega três fiozinhos de rosca, lá, 5 milímetros, é só uma encostadinha. É tipo parafuso de caninária, hein? Né? Parafuso de titânio, tá? as BMW, as S1000RR, usam muito parafuso de titânio no motor. Torque é menor. Entendi. Tá, Então depende. Ou qualquer mas... coisa se passar, passa a rosca põe por uma, porta, uma, uma porca... porca por trás e vai E continuando, luz. vem continuando <risos> até esmeralda. Encostar a porca na cabeça do parafuso. Tá, beleza. <risos> Maravilha. Bom, vamos para o próximo aqui, o Arthur Ferreira. O são show, ele elogiou o antes, falou que dá like antes de assistir. É dos nossos. Legal, né? Minha pergunta é em relação aos falsos neutros. O que causa e como evitar? Tenho visto acontecer bastante na minha Ninja 400, valeu. Existem problemas de câmbio que né, são colocados neutros por defeito entre as marchas. Mas é um defeito em garfo seletor, em tambor seletor, tá? que a gente chama de trambulador que é o tambor seletor, tem o, a gente chama de xerife, que é uma estrelinha é, lá bem onde, bem né, bem. segura a posição da marcha e que faz o engate. Então pode ter um defeito. Uma Ninja 400, como é uma moto recente, eu não acredito que tenha dificilmente esse né? problema. O eu problema de deve ser isso. no pé de quem está acionando. Você acha marca. que seria um pé de moça? É, é assim, tem gente que sente dó da moto. Nossa, eu não vou pôr o pé com muito peso em cima do pedal de câmbio, uhum. porque vai estragar. Pode ser. Não estraga, tá? Principalmente motos que são racezinha, né? a ninjinha, é uma racing, né? Sim. É uma 400, mas é race. Não estraga. 300. Posso ir lá e... Mete o pé com vontade. Toma. Tá? Pode meter o pé. Você na pista, você vem? Não. Ou você... Não, não Pisão. Toma. Você mete o pisão. Sim. E entra. Quebrou alguma vez? Não. Não. Pelo contrário, é aí que não quebra, porque aí engata direito. Não então, fica escapando. Então dentro do câmbio tem uma proteçãozinha para isso, você acha? Tem um limitador lá. Ele, aquele bracinho, né, quando a gente aciona o pedal de câmbio, ele aciona um eixo. Do outro lado tem um bracinho que ele tem um limitador. Ele bate ah, tem uma tá ligado? Ele bate naquele limitador e para. Tá, aí ele é feito para isso, para aguentar a pancada do seu pé. Então pode com vontade lá, pode enfiar o pé. É, com vontade, assim, não é não É, fixo, é vai pisar né? em cima, né? É, calma. Não vai ficar em pé não, no pedaleiro é, vezes em cima do pedal. De... Não, vai, é, vai tranquilo, vai tranquilo. <risos> Mas é dar o um toque, né? É dar o um toque. É vir e é. chama mesmo, chama, dá o um toque. Sim, entendeu? pode com vontade que não, é. não vai danificar nada. É. Pelo contrário, aí não vai entrar o neutro, não vai escapar a marcha. E não vai prejudicar o câmbio. Isso, isso. Beleza, perfeito. Não, eu, eu concordo. Eu, eu não... E essa aqui, por exemplo, aconteceu de um falso não, que eu fui no carinho também. É, não pode. Não e aí, pode. eu acho que eu vou até, se vocês acharem legal, não sei como eu vou fazer isso. Que vai que eu, eu me arranca a câmera. Mas eu vou botar uma câmera perto ali pra filmar o pé de câmbio e Coloca a passar. o pessoal assistir. Eu é? acho que vai ser legal esse vídeo. Aí mostra o pé de câmbio batendo e tal. Vou fazer isso, time. Pode deixar comigo. Maravilha, vamos pro próximo, Padre. Matheus Novaes. Salve, Durva. Fala, Padre. Você vê que é mais respeito, né? Então, salve para mim, fala, Padre. É, é, antes, verdade, é, é Antes de sair com a moto, eu deixo ela ligada entre 5 a 10 minutos. <risos> <risos> Nossa, 10 minutos? 5 a 10. você 7. Não, vai, vai. Tá. Porém, eu vi em algum lugar, não lembro, que também é bom dar umas apertadas na embreagem sem engatar a marcha. É, de 20 a 30 com intervalo de 10 em 10. Caralho! <risos> peraí. Pera apertadas sem engatar a marcha de 20 a 30 com intervalo de 10 em 10. Imagina, 20 vezes... Não, peraí. aí. 20 a 30 com intervalo de Então 10, 10, 10, 10. 10, 10, então, 10, 10. 20 a 10 segundos? 20 segundos? É, eu é é, também não sei. 10, 10... Pera aí. Isso é um benefício termina. ou um malefício? Não costumo fazer toda vez. Mas eu penso isso, abaixo de aí, me indique um bom mecânico pode é, por aqui se puder. Você tem algum mecânico bom em aí? Putz, não conheço. Conhece alguma oficina, Padre? Aqui em São Paulo, por exemplo? Também não conheço. Tá, beleza. Só pra manter igual o outro lá. É. Não conhece nada. Não. Tá, beleza. O... Não, mas Jundiaí não conhece mesmo, né? Não, não conheço. Tá bom. É, filho, infelizmente você vai ter. Felizmente, né? Vem pra cá. Padre, 5 a 10 Sim. minutos ligado. Vai, vai. Ó, eu vou falar dos 5 a 10 minutos e depois do 20 a 30, que eu não entendi direito, eu mas explicar. eu vou falar o que eu acho, tá? Ó, 5 minutos já é muito de aquecimento, tá? 10, não. Né? Tem moto que com 20 pega fogo. <risos> então, é muita coisa, tá? Não, não deixa muito tempo não. Por quê? Alguns pontos específicos do motor válvula de escapamento, até a saída do escapamento, ela esquenta rápido demais e atinge uma temperatura absurda, porque a moto está parada, então não tem ventilação, não tem ar passando. E aí forma a gente já pegou moto que fica só na garagem, ligando de 5 a 10 minutos, e a ventoinha, a hélice da ventoinha é de plástico, hum. e ela fica bem perto do escapamento. Hum. A hélice da ventoinha derrete e pinga. Hum. Silico liquefaz e pinga. Aí aí Aí depois não, não resfria <risos> mais nada, porque não tem mais pá. Né? Só a bolinha Só legal. tá um miolinho. <risos> Então não é legal. Não <risos> exagera <risos> o aquecimento, não. Exato. É um minutinho, parada, no máximo dois minutinhos, e já sai andando. Então que não vai sair andando... E moto velha, por... carburada também? Então, é que moto mais antiga carburada, é, num tempo de frio, inverno, tem Às vezes afogar... você não consegue sair com ela. É. O motor apaga. Então você tem que puxar fogador esperar esquentar um pouco mais. Mas as motos injetadas já não tem mais isso. Tá. É um, dois minutos no máximo. E sai andando. Isso é na moral, né? Dá Aí, uns 5, 6 andando. Anda, né? Mas não precisa nem de tudo isso andando. Uns 4 a 5 quarteirões tá. que você andar tranquilinho, já pode andar normal que tá. já está numa temperatura boa de funcionamento. Bom, dá embreagem agora, deixa eu... Sim, Pá, mas eu ia vou... chegar nessa agora. Dessa bombada aí, que eu não entendi. 20, mas 20, assim, 20, 20, 20. a embreagem, quando está estacionada, as molas estão pressionando os discos de fibra com de aço. Então, o óleo que estava no meio dos dois, entre o disco de fibra e o de aço, a mola, de tanto ficar fazendo força, expulsa. E se deixa muito tempo, a gente pode até voltar para aquela pergunta do rapaz de... A moto fica parada, uhum. cola a embreagem. Uhum. O óleo é todo expulso, e aí o disco de fibra cola no de aço. E aí quando você engata, a moto sai andando. Ufa. Não consegue desengatar a embreagem. Então, se você quiser dar duas bombadinhas, ou nenhuma assim, ficar contando bombado, segura, o motor ligado, o motor já está ligado. Segura a embreagem apertada, uns 5 segundos, 5 a 10 segundos. Os discos se separam, o óleo, né, a bomba de óleo, joga óleo. óleo no meio dos discos e eles já estão lubrificados pode soltar, montar na moto engatar e ir embora. Tá? Esse de 20 e 10 eu não entendi direito, mas acho que isso que eu falei já responde a sua pergunta de como fazer com a embreagem. É, deve ser 20 até que tá apertado no intervalo de 10 10 segundos. É, pode ser, mas não é necessário. As motos dois tempos não tinham bomba de óleo para lubrificar câmbio e embreagem. Então, a bomba de óleo era para jogar dentro do motor e lubrificar virabrequim, pistão, anéis, biela. O câmbio e a embreagem eram lubrificados né, por imersão, Entendi. eles trabalham um pouquinho dentro do óleo, e aí o próprio movimento né, pega o óleo que está no fundo do motor e vai jogando para cima, e aí já vai pingando, aí sim. Que ano essas é voltas mais... É, acho que foi até 90, né? Tá. Então, por exemplo, se acha que de repente isso aí que aconteceu tem a ver com aquele filme O Demolidor, com, se vai ser o Stallone mais Wesley Snipes, que é o Stallone é congelado, Aí ele congela o cara e volta para 2021 <risos> e ele vem ainda com a, com a dois tempos já é tudo elétrico e o cara tava desculpando. Viu? Aperta aí o freio traseiro ou dianteiro aí para girar essa, essa energia aí. É, não. É, pode ser que ele tenha ali do. Um, Entendi. Um artigo antigo. Um artigo bem antigo. Entendi. E motos dois tempos que né, não tinha uma bomba de óleo para lubrificar o câmbio e, e a, a embreagem. A... Aí sim, você ficava bombeando. Né, que era para os discos se movimentarem, e o óleo, o próprio disco ia sendo mergulhado no óleo e pegando lubrificação para ele. Entendi. Mas hoje não, hoje não precisa mais disso. Maravilha. Bom, espero que tenha resolvido aí, Matheus. Vamos para o próximo. O F. Guzmão, 199. Durval Careca, hashtag dúvida. Corrente com retentor ou sem retentor para motos até 300 cilindradas. E isso muda o desempenho em track ou o dia a dia. Ó, eu vou falar a minha opinião. Muda o desempenho? Muda. Porque Corrente sem retentor não tem atrito. Como não tem borrachas entre os relinhos da corrente, então não tem nada segurando o movimento dela. Porém, isso são correntes usadas em motocross, tá? que não pode ter óleo na corrente, porque retém pó, terra. É... Só que em motocross, o cara vai lá, faz uma trilha, lava a moto e lubrifica. Se é para track day e ele fala, poxa, eu vou... Fazer competição dentro de um track day, que hum. eu falou que é track day, não é competição, né? Muda a desempenho, não, ele falou só para você se muda de desempenho em track day ou dia a dia. Olha só, o desempenho muda, porque ela gera menos atrito, então a moto consegue um desempenho um pouco melhor. Porém, o desgaste dessa corrente é muito é maior. Muito maior. Muito mais alto. Então você tem que lubrificar toda vez que andar com a moto, e não é só lubrificar, tá? Lavar, secar, para depois lubrificar, porque jogar lubrificante em cima da sujeira... Só piora, desmiriu. vira um abrasivo, vira uma pedra de Tem esse vídeo também de lubrificação de corrente, é aqui que a gente comentou, Eu vou colocar também no fim desse vídeo. É. Então, andou, lavou, secou e lubrificou. E mesmo assim, a vida útil vai ser menor. Viu lá que começou a ovalizar ou começou a criar folga da corrente com a coroa? Vou dar aquela aqui assim, ó. Já pode trocar, tá? Ah. Eu não gosto. Usa corrente com retentor. É, é mais sem, seguro, é, com é mais seguro. Dia dia, mais. então ele perguntou, E é a melhor, performance né? é muito pequena a diferença. Tá? Se falasse, assim, não, eu estou participando de um campeonato e eu preciso de um pelinho para pegar meu oponente, pô, vamos usar, usa uma corrente por etapa. Faz uma etapa, joga fora, põe outra. Faz uma etapa, joga fora, põe outra. Lindo. Mas acho que não é o caso. Uhum. Então eu prefiro não usar. Usa corrente em torno. E o dia a dia, aí menos ainda, né? Não, aí tem que ser com retentor. O dia a dia tem que ser com retentor, porque a gente pega chuva, Sim. terra, pó. Aí não tem como, tem que ser uma com retentor. Bom. Sai dele então. É... O Felício ocorrer ele perguntou que shampoo que você usa no cabelo. Graxa! <risos> <risos> a mão toda suja! Graxa todo dia. Graxa, tá às bom. vezes um pouquinho de gasolina e vira um luxo. Isso, é isso, Padre. <risos> isso. <risos> tá bom. Beleza, filhos. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tirando as dúvidas aí de oficina. Se você, de novo, tem dúvida, manda aqui embaixo nos comentários que a gente vai selecionar para o próximo. Quero agradecer sempre, Padre. Léo, pela, Eu agradeço. Pela disposição nesse horário, pela parceria. Certo? Por sempre abrir as portas aí para gente. E Target está aqui embaixo de contato. Entra, fala com ele, traz sua moto. Se você é de Jundiaí, se você é de Juiz é de Fora, se, é se você é juiz, nunca jogou dentro do campo, é, enfim, qualquer coisa, vem aí, que é nós total. Obrigado, hein, padrinho. Obrigado você a você, quer... Durva. Eu, é simples. Você quer deixar um, um beijo para alguém? Alguma coisa? Quer se apresentar? Se eu for deixar beijo, então eu vou deixar para o meu filho, que ele eu é vou. seu fã. Aí, Então, tá Caio, beijo. É, é isso aí. E tem aquela também. E se o cara quiser chegar, a gente dá um abraço de longinho no respeito. Não, de longinho no respeito, tá tudo bacana. Tá. Já chegou os caras aqui caiu. falando, ouviu? Os caras... É no, de longinho. Isso foi do caralho. de longinho no respeito. Não tem respeito mas já chegaram vários aqui no certo. respeito. No respeito, de longinho. É. Mas valeu, é isso aí, filhos. É nós, together.